Thank <laughs> you. Rins, rins. Boa tarde, exado Bem-vindos ao segundo dia de Eva, um festival de vídeo e artes digitais. Hoje contaremos com a presença de Rui Otero, na Tele Gama, Olga Studio e Plunk. Para começar temos Rui Otero, ator em cinema e publicidade, que tem trabalhado como ator em vídeo, teatro, dança, televisão e artes plásticas. Esperemos que desfrutem das apresentações. Rui Otero, se faz favor. Boa tarde, ele, ele deu um destaque de ator, não é bem verdade, não sei onde é que isso, agora vai toda a Wikipédia, né? não, não é a minha, o meu forte ator. Eu tenho um grupo que, que existe desde 1995, que se chama Povo, que é um grupo multidisciplinar, que vem na sequência de um outro chamado Café à Parte, que era um grupo que começou em 1990, vocacionado para o humor, e que é de Lisboa e que uh, foi evoluindo sempre, passando por por uma lógica de de café-teatro. Nós estávamos muito conectados com o um bar que havia em Lisboa, roqueiro, que era o Johnny Guitar. Éramos muito apreciados no mundo punk, no mundo gótico, etc. No, que havia ainda, não é havia um todo um underground, havia uma ideia ainda de underground. E depois, mais tarde, começámos a, a ampliar-nos, tanto que eu acho que, em Portugal, somos o, um dos grupos, ou talvez, o, o, em relação à intermissão do vídeo no palco, somos pioneiros. Começámos a utilizar a, a intermissão da imagem-movimento em logo em 89, 1990, por aí. Uh, e, com uma relação estabelecida com os artistas plásticos, começámos a criar uma ideia de que as cenografias em teatro, é preciso dizer também que o teatro, nessa altura, era bastante conservador, bastante mais do que hoje, Havia a cornucópia, havia o teatro aberto, havia a comuna. Havia um teatro que nem sequer usava microfones ou que se sentisse que, que houvesse a intromissão da tecnologia, era, era éramos logo e, Quer dizer, uh, havia quase. Pá, é preciso, é verdade, porrada. Andávamos à porrada, pronto, com uns com os outros. Por causa de não saber, muitas vezes. Uh, não, não, não sermos pessoas do teatro, ou seja. Uh, o teatro é quase um. um há, há, há muitos rituais no teatro, nós nunca cumprimos esses rituais. E pelo facto de começarmos a introduzir tecnologia, começamos a, a. O que hoje, reconheço que estou a falar de uma altura onde vocês estavam a nascer todos, não é? Estou a falar de 95, 94, por aí. Uh, hoje é bastante normal usar-se tecnologia, usar-se vídeo, vocês vão aqui ver vídeos na altura. Usar, sei lá, uma cama, um projeto que custava mil contos, 5 mil euros, de 500 lumens, era caríssimo, era impossível, os palcos os teatros não estavam feitos para ter esse tipo de, de tecnologia. E nós arriscávamos sempre, tínhamos sempre esse tipo de tecnologia que muitas vezes servia à cenografia, não era fácil iluminar um palco. Eu estou muito, a, hoje trouxe aqui uma coisa, o nosso trabalho é muito vasto, mas hoje também por sugestão do vinagre trago muito a. Uh, uh, o vídeo como cenografia, não sei qual é a vossa área bem, mas nós uh, usámos muito o vídeo, a imagem e movimento como cenografia, no sentido onde ela tem cor, onde ela tem luz, onde ela tem forma. Não é? uh, muitas vezes os palcos eram quase despidos uh, de, de, de objetos, não, não havia. A cenografia era a própria imagem. Com o tempo, isso foi se tornando bastante mais, mais comum uh, em Portugal. Na altura, quem começou também a... a a usar bastante isso, até mais que os do teatro, foram os, os, as pessoas da dança, da performance. Portugal é um dos países em que nestas áreas, a partir dos anos 90, sempre se teve bastante à frente, ou seja, nunca, nunca... não podíamos dizer que os ingleses, ou os franceses, ou os americanos, que até os americanos, por exemplo, investiram muito pouco sempre nesta relação do palco com as tecnologias. Há muito pouca performance americana no sentido como nós trabalhamos só para enquadrar mais ou menos, e Portugal tornou-se, nos anos 90, um dos países uh, por excelência com bastante com bastante inovação, onde o experimentalismo era possível e aconteceu. Uh, havia a Expo 98, que dava uma ideia de futuro para nós. Não é? Em 98 gastava-se dinheiro à brava. Depois houve ainda a aspiração do euro, que aconteceu em 2004. Ou seja, havia muito investimento. E isso também ajudou a cultura. A cultura nessa altura tinha mais... Tinha sete vezes mais dinheiro do que que há hoje, ou seja, isso também ajudou... Na verdade, não conheço ninguém que tenha enriquecido com o dinheiro do Estado, mas houve muita gente que usou esse dinheiro, comprando tecnologia que era mesmo muito cara, e investindo no seu trabalho, no seu experimentalismo. O Pogo sempre fez uma coisa que foi ligar pessoas da arquitetura, do design, das artes plásticas, da dança, atores, sempre com uma influência muito evidente da televisão, dos mídias Ou seja, o Pogo é, um, é um, um grupo que, de uma forma geral, debruça sobre os mídia, no sentido de uh, exponenciar e amplificar também, fazendo parte da cultura que é hoje a nossa, que é a cibernética. Não é Nós hoje estamos uh, continuamente obrigados a comunicar. Uh, na altura, nos anos 90, que é quando eu começo mais ou menos, não é? no, no princípio, havia uma, uma ideia muito clara do que, é que era a arte, do que é que era o espaço para a arte e que o é que era o espaço para a comunicação. Cada vez mais isso vem a diluir, para o bem e para o mal. Para mim, em muitos aspectos, é para o mal. E nessa altura nós próprios já usávamos o conceito da comunicação para introduzi-lo em arte, porque não é a mesma coisa. A arte é uma coisa, comunicação é outra. Então, eu agora gostava de vos mostrar um primeiro vídeo. É um filme que nós autonomizámos numa peça de teatro. Era uma peça de teatro com com três peças um, sobre a tecnologia. Fez parte de, uma, de, um, de um evento do happening muito grande que havia, que era o Festival Atlântico. E aqui, nessa altura, havia uma série. No, que, que há o Star Trek, que é bastante conhecida, mas há uma série que era rival do Star Trek, que era o Espaço de 1999, que a maior parte das pessoas não deve conhecer, que era produzida pela RAI. E que nós gostávamos mais do que o Star Trek. E nesta peça, é uma peça de 20 minutos, que depois foi autonomizada. O que vocês vão ver é um, quase um trailer desse vídeo que foi autónomo, que implicou... A fil... Ou seja, nós misturámos a filmagem que se fez, o registro de palco, depois com o vídeo, como vocês vão ver, e é um bom exemplo de como é que nós usávamos uh, uh, o vídeo como cenografia. Nós recriámos em palco o ambiente todo dessa série, que é o, o Espaço 1999. não sei se alguém aqui conhece. Uh... E, e depois, num segundo vídeo, eu faço uma pequena pausa, num segundo vídeo que também fazia parte desse espetáculo, havia um drive-in, que é absurdo, porque não há drive-ins a ver espetáculos de, de teatro com vídeo, mas nós simulámos um drive-in como se fosse o público, em que eles também estavam a ver aquilo que vocês vão estar a ver. Só que nesse drive-in ninguém ligava àquilo que se está a ver. Espero que aqui vocês liguem alguma coisa. Pronto, agora vou-vos passar isso. Doutora Russa. Capitão Cano... Victor Zambio. Zambio, és tu? Quem mais poderia procurar-te dia Já sabes do terremoto eólico? Quer dizer, há mesímetros que não ponho a vista em cima e tu vais me falar de atividades solares Eólicas? E depois não é nada disso. Continuas a não gostar do acaso, do paradoxo, do metanormal. És um cabrão de ortodoxo. Eu conheço muito bem os teus paradoxos. E ficando sem moléculas se não fosse o otário do Checo galês Olha que eu sou tcheco-galês. Por acaso, deves-me o meu jack propulsor Mas, Zambio, o que é que se passa contigo? Hum, por é que não te mostras? Andas sério? És? Na China, tcheco-galândia. Oh, nato. preciso de me encontrar contigo. Já não cai nessa. Disseste-me a mesma coisa alguns anímetros atrás, lembras-te? Estava tudo combinado para ser no edifício do Factor Terminal no Depósito 5 para observar a merda dos mutantes. Fator Terminal, sim, já me lembro. Mas não fui eu que me atrasei. Ah, foi uma questão de moda. Pior, foi uma questão de fluxo horário. Deixamos de songar informação. Já não estava na moda para a tua informação. O que é que queres de mim agora? Fico bem claro. Não tenho ornamento, nem estou em off. Não é nada disso. É algo fantástico. Oh nato, preciso de me encontrar contigo. Hum. Por que não? Já não estamos em pleno fuso horário? <risos> Zambio, é para algo... Impec? Sim, sim, é... Impec. <risos> Impec. <risos> Espera! Espera Bergman! O que é que foi agora? É melhor promos o Alan na par da situação. Boa ideia. Né? Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Foda-se! É de o galês. O que é que estás é. a fazer Alan? O que é que estás a fazer Alan? Ah, oh, fusível, boa ideia! Isso, vamos! Vamos! Era um macho, Alan! Tens a certeza? Absoluta! Não! Alan, nunca! Mas o que é que se passa? Quê? Eu... Quase? Quênic! Conseguimos! Conseguimos! A máquina é nossa! Ai, nossa, estamos ricos! Filhos de puta, conseguiram! Zâmbio, amb... Pelos vistos continuas na moda. <risos> Desejava ordentemente. De Mas não, não é nada disso. Ando com problemas com o meu águia. O espaço é fodido. Abusaste do fluxo horário. Venho contar-te uma coisa que não é boa, nem mais é Não, não vens vejo... falar do Comandante Conning. Aliás, vindo de ti só pode ser uma dessas típicas Nestes meses loucos que correm? Ou será que ainda estás indiferido? Renato, oh, ouve-me bem. Lembras-te do professor Ancara? Perfeitamente. Morreu quando tentava deslindar o caso dos átomos imberbes. Mas diz-me: estás indireto ou estás indiferido? O meu jacto propulsor. Falei com o professor Ankara. Está morto. Jacto Propulsor. Está reagrupado. Morto. Morto. Essa palavra é que está. Jacto Propulsor. Não passa de uma velha convenção. Já dou. Hoje diz reagrupado. Vê-se que não tens saído muito. Se alguém se mexer, ele desintegro. Lá. Já sabia, contigo é sempre assim. Dá-me o desvitalizador imediatamente. Zâmbio! Ela quer falar com o professor Cara. Percebes agora? Absolutamente nada. É uma máquina que dá para falar com os mortos. Melhor. Com aqueles que são reagrupadas de uma outra maneira. Ela roubou o professor. Não é verdade, por Merda, Bonato. Oh, esta máquina não sabe de onde veio. O que é certo é que dá para falar com além. O professor falou e desvitalizou-se. Obrigado, tio Como Começo a perceber há um preço para a utilização da máquina. Esta merda suga-te energia por cada contato. O professor Ankara falou 13 minutímetros com o seu avô e envelheceu 30 anímetros. E estou é disposta a pagar o risco. Dança, velhadas! Mostra-me no que tornaste! Dança! E tu também, dança! Não, não dança! Pelmana os mate-vos enquanto dançam! Vá, dança! Não. vos bem! E está na moda! Dança! Não! Luna, podes me desintegrar à vontade! Mas eu não danço! Não. Ah, não danças? É essa coisa mais nojenta que eu conheço no espaço! E olha que eu conheço bem o espaço do Sido, passando por Becto à Estelo, tirando os quadrantes duplos e os arpanelos. Tudo isto foi objeto da minha procura. Stop, Aluna! Stop! Stop, Aluna! Aluna! Stop! Tem que te Cala-te, veianas. <risos> Ao fim deste tempo todo, só consigo dizer uma coisa. O espaço é fodido. Estamos sozinhos. É o nosso momento. Não te sintas culpado, Koenig. Não te sintas. Finalmente a máquina é nossa. Só cá faltava a doutora Russell para festejar connosco. E além disso nunca gostámos do exame. Nem veio de ser soube. E não vamos entrar em cobardias. Ok. A nossa, meu velho. És Lindbergman. Chama-me Vitor. Grande Porto, Isto era uma peça, era tudo dobrado. O que vocês quando vêm em palco era dobrado. Apareceu ali, eu pus, a parte em que eles estavam a, a, a ler o texto, quando vocês veem os dois sem, sem roupa. A peça era tudo dobrada. Uh, o que causou bastante polémica para, para aquela gente mais purista do teatro, e aqui a narrativa, eu trouxe esta aqui porque imiscuía-se com uma história real do espaço de 1999. Nós punhamos mesmo, como vocês viram, estas duragens eram feitas em direto, era eu, com microfone, não, não havia computadores para como se faz hoje, facilmente, nem. É? E isto era um drama espacial, em que havia uma máquina que dava para falar com os mortos, só que ao acionar-la, em vez de si, a sabrava. Ou seja, portanto todos queriam falar com os mortos, com os familiares, só depois o preço era esse. E todo o drama andava à volta disso. E misturava-se com uma narrativa de uma das séries, de um dos episódios do Espaço 1999, que para as pessoas de uma certa geração foi muito determinante. É um bocado como o Star Trek, que é mais conhecido, acredito que esses vocês todos conheçam. Nessa narrativa havia mais duas havia mais duas peças. Peço desculpa pelo seu, não tive tempo. Estas coisas que nós temos sempre que adaptar o som aos espaços. não é não conhecia este. Aqui talvez não tenham percebido os diálogos, porque é importante. Nós sempre trabalhamos muita coisa do texto. E aqui, este bocado que estão a ver, que vão ver, era o que está a passar agora. Vai. Imaginem que aquilo que vocês viram foi... É... Para, não. Imaginem que aquilo que vocês viram... Vocês perceberam bem a dimensão do palco, há bocado, não é? E a dimensão do vídeo. E o que a gente fez ia acontecendo ao longo da peça, era este drive-in, eram os espectadores, eram vocês. Só que não queriam, minimamente, saber daquilo que estavam a ver. Ação. Ai, me lo comeria todo. Eres una cerdosa, que quieres? Me gusta o sexo, además tem um sex appeal. Sim, sí, já ja, momentos e momentos. Se fora San Connery. Se fora San Connery, que? Me dijiste que te lo comerías todo. Ai, calharos! Oh, embrasser um pétrolier? J'aime les pétroliers, hein? Até violar-te. Diga. Não tenho. Que debil. Que, que é país de merda. Um gorila. Depois, eu vi-la. Ah, me lá. A última cena é o velho na cama, com a câmera parada. Milena! Vou-te confessar uma coisa. Porque eu! Eu interesso-me pela forma. Estou na tropa, tropa. Nunca me deste prazer. Sou <risos> no troppo tropo, tropa, tropa. <risos> Please release me, let me go. Forte. Ah, Tu ame! Furcão! Furcão de nada! Estão demais. Porquê que apostas? a certeza que era o Zambio que tinha a máquina. Nestas coisas não há lógica. Há emoção. Mas devia de haver lógica. Prevalece o acaso. Agora não. Agora sim. Não. Sou um homem muito inteligente, mas não tenho dinheiro para sair daqui. Boa frase. Boa frase. Oh, miúda das bebidas! Toca-me. Fazes com que tudo pareça sempre um crime. I feel low, I feel low, low, I feel low, low, low, I feel low, low, low, I feel low, I feel low, I feel low, I feel so lonely, I feel so low, – Aquele homem está morto! – Calma, calma, calma. – E agora? – E porra Tudo bem? – Puta! Tira o no meu nome do genérico! Ou seja, isto é, um, isto é uma montagem como vocês perceberam, este filme pois é autónomo, tem 40 minutos, o outro também é autónomo, tem 20 minutos. É um dos filmes que cole... o outro, da coleção da Cultura Gesto, quer comprar, ainda não, não nos pagou, mas já temos mais ou menos um acordo, uh, porque depois já autonomizamos isto enquanto obras, uh, no prima caso, de artes plásticas. Estes personagens, acabam, um acaba por matar os atores, ou seja, como vocês viram, isto são situações. Já se sentia a indiferença, ou seja, uh, eu acho que vivo numa época de indiferença e neste tipo de, de registro nós já explanávamos um bocado a indiferença do espectador pelo, pelo, pelo aquilo que estava a acontecer, pela, pelo, pelo sítio onde a arte se dava, não é que era o palco. Uh, e, e este filme, portanto, se vocês imaginarem, no sentido de que eu estou aqui a falar-vos um bocado como é que a cenografia também é audiovisual, este é um exemplo muito claro. O espetáculo, na altura, acho que era, estava bastante à frente do que se fazia e teve bastante sucesso também, tivemos no Teatro da de Borda Depois, entretanto, em 97 a internet não era uma realidade, a internet começou a ser mais usada nos anos 99, 2000, por aí. E vou-vos mostrar. Nós, entretanto, começámos a usar um tipo de espetáculos mais abstrato. Em 2001, o Lux, que é um sítio que devem conhecer em Lisboa, que também recebe performances e espetáculos. Convidou-nos mais ou menos e, e fizemos lá um espetáculo bastante diferente deste. Entre, entre aquele que vocês viram e este, houve muitos. não é o que faço apenas uma, uma escolha, uma seleção. Temos 40 minutos. Em que aqui o vídeo existia mais quase como uh, objeto que favorecia o ritmo quase de videoclipe que o espetáculo tinha. Havia uma pista enorme, como daquela parede até aqui, que nós construímos com automóveis. Não se vai ver aqui. Portanto, cada automóvel correspondia a um personagem. Portanto, da parte de trás, que vocês não vão ver, porque isto é uma filmagem do espetáculo no Lux, havia uma pista de automóveis que ia dando ritmo àquilo. E os vídeos, cada vídeo correspondia, cada ecrã correspondia a um dos personagens, que supostamente eram três irmãos. Um representava a economia, outro o crime e o outro a ciência. Vou-vos mostrar então. O... Com a dieta da outra, a outra, não me diga quem é. Ancas, nois de luz, costas, inalação, suor, abdominais, água, ego, logo, hipocrisia. Eu só conhece dois tipos de números, os zeros e os uns. E eu só conheço dois tipos de homens, os que só conhecem os zeros e os uns, e os que só conhecem os zeros. E tu onde é que te situas? Entre os zeros e os uns, toda a família dos ortodoxos. Piadas de bolsa. Piadas de bolsa. Um arranha céus sem buracos é como um campo de bolso com elos. É tanto feito. Como um assado sem passivo, como um ativo sem visa. De a que são sagazes que geras o movimento do rio, produtos da programação genética, lego e monopólio. as palavras da linguagem, Sim. mas as minhas não. Que eu sou doutor. Estive também comigo. A realidade expulsou a realidade. do lux expulsou o lux. <risos> getting yeah. Não é... sei é... é... é... se é, sexy, é estúpido. Muito obrigado. Acaba aqui. Peço desculpa pelo não fácil de o que aconteceu. Esta cenografia foi feita por um artista plástico que, que... trabalha connosco, que é o Miguel Soares. Na altura, eu acho que foi o primeiro espetáculo onde se utilizou o 3D. Fazer 3D não era fácil como agora. Isto é 2001. Uh, um dos atores é um performer artista plástico também, o Gustavo Sumta. O outro é o Gris, que também vem da origem do, do povo. Só para verem que isto não era habitual, ou seja, normalmente no teatro usam-se atores, encenadores, pessoas ligadas à tecnologia, os técnicos, os de luz, nós quase todos fazíamos tudo, ou seja, isto acabava por ser uma obra coletiva tudo isto, onde, mais uma vez, o vídeo era a composição cenográfica. Aqui, para além do vídeo, havia depois deste lado uns... uns, uns nos stories que, que, que deixavam transparecer a parte das boxes, porque havia sempre aqui uma analogia dos atores em palco e dos atores na boxe, da tecnologia. Era um espetáculo com ritmo alucinante, sempre com música e eletrónica. Foi, todo, foi muitas vezes construído a partir da música. Pronto, e eu devo este exemplo e agora vou acabar com um exemplo. Em 2004 nós tivemos um espetáculo de, de humor na ZDB, no bairro Alto. A ZDB é uma, é uma galeria que existe desde 94, a qual estamos ligados desde o início. Produzimos em conjunto sete ou oito espetáculos. Este foi o último, em 2004, quando saiu na altura a... começou-se a tornar moda o One Man Show, o Stand Up Comedian, parecer os gatos Foderente, etc. E nós tínhamos este espetáculo que também tinha essa vertente, não de Stand Up, mas tinha a vertente do One Man Show, que é diferente, é um performer com outro tipo de textos. E, neste caso, foi até a Carla Cardoso que está aqui que fez a cenografia, recriámos um bar, ou seja, o próprio bar era gráfico, Era o bar que enquadrava o, o artista, o one man show. Não era só um, eram um três. E aqui havia uma contracena muito direta com, com a televisão. Com a televisão mesmo, com o aparelho, havia muitos monitores na sala. E eu aqui vou-vos mostrar um ou dois exemplos em como havia uma interação muito direta. O que é muito comum hoje quando vem um talk show ou uma coisa qualquer. Mas é eh, importante é preciso enquadrar sempre a época, a tecnologia corre, a velocidade corre, nestas alturas, por exemplo, ter um televisor nesta altura não era como ter hoje um televisor. Ou seja, eram muito mais caros, não havia plasmas, eram televisores deste tamanho, era preciso um guarda-costas para, para, para poder pegar nele. Portanto, eu tentei daqui de alguma maneira, nos 40 minutos que me deram, mostrar-vos que houve possibilidades, isto era à frente, ou seja, não tenho a menor dúvida, Hoje, vista à distância, as coisas têm que ser consideradas. Eu creio que elas continuam a valer pelos seus conteúdos. E pelo aquilo que tudo isto deu, pois, origem a um, a um livro que, é, que saiu agora, que está na FNAC, na Bertrand, por aí. É um livro de arte, que é a História do Pogo, onde quem aqui estiver interessado na coisa multidisciplinar, que é, que é um dos, dos, uma das... Uh... É um dos sintomas do nosso tempo, não é? Nós misturarmos o design com a arquitetura, com a ficção, com a televisão, com o cinema. Aqui é quase uma bíblia, porque nós fizemos isso sempre. Ou seja, nesse sentido, o povo é pioneiro e é o grupo por excelência que trabalhou a multidisciplinariedade. Então, agora acabo com este exemplo. É o punchline. Primeiro dia da guerra. Uma imagem que eu diria que é cruel, é uma imagem extraordinária. Uma imagem extraordinária do Presidente dos Estados Unidos Do Presidente Presidente. preparando-se para a sua intervenção. A imagem vem em direto do Presidente dos Estados Unidos <risos> durante a guerra. O que está a acontecer? Parece um rebanho, são um rebanho. É estranho, não consegue, só resolução não permite identificar. Ah. Não, são, são homens, são, são soldados baixos, são prisioneiros, estamos a ver uma rendição em direto. São prisioneiros, são iraquianos que se renderam e que se inclinaram, ou estarão a rezar, ou estarão a render-se. Mas é... estão a procurar os cócras, de cócraas. Acredito que iremos numa sociedade hiper-evoluída porque o golfe vingou. Como é que uma pessoa decide ser jogador de golfe? Deve vir desde pequeno. Ou seja, o que é que faz com que um puto opte por ser jogador de golfe e não outra coisa qualquer como outra coisa qualquer? Vou aproveitar o tempo de satélite que tenho e vou entrar em contacto com o delay Alkmin que está no Brasil. Delay! Nós estamos em Valongo. Boa noite, Fundão. Não estamos no Fundão. Boa noite, Portugal. <risos> e a vida? Cara, a vida tá boa, meu. Olha, temos pouco tempo. Pois temos. Estamos aqui a falar de golfe. Gostas? Cara, adoro. Golfe? Não, tem. Olha oh, aí, tens um posto de contradições. Poço? Poço aquele buraco que leva água e que é eles é os cadáveres? Não gostei. Temos pouco tempo. Certo. E o golfe? Sim, o golfe. É o que é que faz com que um puto opte de ser jogador de golfe e não outra coisa qualquer? Cara, acontece que. o golfe, o fascino pelo Green. Ah, mas nós íamos jogar futebol para o fascínio do Green. Cara, o que é que vocês têm aí em Portugal? Uma coisa que é, vocês fazem uma pergunta aqui e não deixam o cara responder. -me. Desculpa! Desculpa o caralho! Aí estão aqui crianças? Vocês estão aí crianças, por que você me pergunta para elas? Não sabem. <risos> Tu não sabes! Não sei o pois não! Olha, o fascínio. O problema se põe a partir do momento que no Brooklyn o Tiger Woods aparece no Brooklyn. Quer dizer, este brasileiro é maluco, mete o mesmo, mesmo saco. Tiger Woods, Brooklyn, Spike Lee e Bob, não creio. Como disse, em tempos fui treinador de futebol amador daquele clube que eu não sei dizer o nome e tive grandes problemas com um suplente. Paulo! Oh, oh. Bom, mas muito bem. Eu. O que é que estás a fazer? Estou a cruzar. O quê? As mãos. Para quê? Uhum. Para fingir que as pernas é que cruzam, mas é os joelhos. É porra? É? É porra? Ah. Posso fazer. Pode, pode, continua, boa. difícil, não é engana. engana, Não tem é engana. Parece dele. Parece. E se ele quiser já não dá. Não é ok, uh, são quatro horas. Uh, acho que vos dei alguns exemplos do que é que pode ser, uh, num contexto criativo e performático, a utilização do, do vídeo, enquanto cenografia. Se tiverem alguma pergunta, que normalmente não têm nem... É, é, para fazer, ou quiserem dizer alguma coisa... Criticar não podem porque isto não está nas condições certas, nem isto são coisas com princípio meio e fim, não é? São, são bocados daquilo que vos fui falando. É muito usual hoje? Eu não sei... Já agora... Algum daqui pensa algum dia usar esta relação do palco-vídeo no seu trabalho? Não? Ninguém. Então, é não sei para que é que estive aqui. <risos> uh... Mas, sem dúvida nenhuma, que a imagem hoje. Hoje já se fazem espetáculos sem atores, não é? Aqui ainda havia a necessidade do ator, da pessoa, estar aqui, olha, como eu a falar, qualquer dia está aqui um. Uma imagem. Yeah. Uh, se não tem nenhuma pergunta, eu tento explanar um pouco do que é que é possível fazer dentro desta. desta é, Pode-se tornar absolutamente simbiótica esta relação do, do vídeo com. dá para explanar, dá para potenciar muito um pensamento sobre a nossa condição hoje cibernética, não é muito. Uh, dependente do vídeo, da imagem o nós falamos hoje nós ali, há uma altura no início que falamos, eles estão com uma coisa com um aparelho, que era, que era desse, dessa série e a série era Espaço 1999 portanto o ano 99 era um, um ano utópico ou seja, nós nos anos 70 passávamos a vida, porque víamos essa série a falar do ano 99 e o ano 2000 Chegámos ao ano 99 e não foi nada como eles tinham explanado na série só apetecia bater à porta do argumentista e dizer então como é que é, não é nada assim a única coisa que havia eles tinham realmente um, um aparelho que dava para ver a cara da outra pessoa e nós normalmente simulávamos esse aparelho para brincar com agrafos, grafos e com, punhamos coisas e imaginávamos a cá, colávamos com um o tal ou quanto a cara do outro e andávamos a brincar como se falássemos com o outro. Ou seja, no fundo é o telemóvel, não é? Esse aparelho também dava para abrir portas e para matar e atordoar pessoas. Era um aparelho, pronto. Aí foram um bocado visionários. O, o iPhone também dá para matar e atordoar pessoas, pensarem bem. <risos> E, e ali é o momento onde eles falam com esse aparelho, ou seja, isso para nós, eu que já tenho 47 anos, isso era um, um mundo fantástico, ou seja, imaginar que é possível estar aqui a ver a cara de alguém e poder estar a falar com alguém e até conseguir abrir uma porta com essa porcaria desse coisa. O iPhone hoje, de alguma maneira, faz isso, não é? Ilumina, faz imensas coisas e... Nós hoje vivemos num mundo onde já não há a utopia da tecnologia. Não sei qual é, que é a próxima etapa. Para onde é que a tecnologia vai, para onde é que nos leva. Ou seja, neste, neste este espetáculo espelham de alguma maneira isso. Usam a tecnologia que era possível usar, porque era realmente muito cara. O Lux é que tinha, tinha uma coisa chamada barco, que era um projetor deste tamanho. Sei lá, 50 vezes maior que este, mas 10 vezes pior que este que dava para usar estas coisas. Eu acho que é muito importante hoje, as pessoas que se vão safar em arte ou em comunicação são sem dúvida aquelas que têm a noção de onde é que vêm e para onde é que vão, não é? O de onde é que vêm, é que isto era a realidade. Eu montava de vídeo VHS para vídeo VHS estes filmes, muitas vezes. Ou seja, fazia disparar. O leitor e depois o gravador tinha que tocar no pause, três segundos antes para apanhar a imagem certa, porque aquilo não era coisa. Portanto, isso para nós já era alta tecnologia. A gente dizia, ih, foda-se, isto é demais. A uh, tecnologia é fantástica. Hoje a tecnologia quase que deixou de ser uh, um, um adversário. não é? Hoje a tecnologia serve-nos. Só que depois é preciso pensar onde é que está o humano dentro dessa, dentro dessa nova função, desse novo paradigma. E... A arte, quanto a mim e a comunicação, tem que refletir sobre isso. Foi o que nós Hoje nós fazemos outro tipo de trabalhos, não usamos desta maneira o vídeo. Fizemos isto em 14 ou 15 espetáculos. Nessa altura, como vos disse, o Ministério da Cultura apoiava bastante as artes. Estes espetáculos eram pagos. Este, por exemplo, aquele do Lux, tivemos para aí 60 mil euros. Deu para para trabalhar para... para, para... 60 mil euros hoje é muito dinheiro para o Ministério da Cultura. E houve essa... Há uma, história, há uma história da arte em Portugal recente que, é, que convém conhecer e que tem muito a ver também com a política da cultura. não é? Como é que, o que é que faz com que o dinheiro seja dado a uns e não seja dado a outros, etc. Tudo isto depois tem, tem, tem implicações no nosso cotidiano. Agora abriu o concurso da DG Artes. Não sei se vocês sabem. Qualquer um de vocês pode concorrer à DG Artes hoje. Não sei se algum o está a fazer ou se percebem aquilo. Aquilo hoje cada vez mais é muito mais burocrático muito mais. Nós na altura escrevíamos o projeto e o contava era o projeto. Falava sem -se arte, arte experimental. Hoje tenta se tornar o artista como um industrial criativo. Portanto, eu estou aqui a falar com vocês como uma pessoa das indústrias criativas, o que eu faço em é indústrias criativas. Não tem perguntas? Eu acho que há uma, é o facto do vídeo não ser usado como um elemento meio decorativo, ou de, de uh, cenográfico, sem qualquer uh, relação com, com, com a narrativa que está a ser contada. O vídeo era sempre utilizado como uma, uma, um complemento à narrativa uh, uh, uh, do palco. E era sempre visto dessa dessa dessa maneira não como uh, uma cor que está lá atrás e isso de facto vê-se ainda hoje se vê muito a utilização do vídeo em espetáculos mas uh, simplesmente com uma cor ou para dar um ambiente não era essa normalmente a função do vídeo nos espetáculos do do povo havia havia sempre ele fazia parte da narrativa era essencial para que a narrativa pudesse o vídeo prometia nós termos coisas que um palco não prometia. Ou seja, num palco, mas para recriarmos uma cozinha ou uma sala de jantar era impossível, não é? Em palcos pequenos, onde andávamos muitas vezes, e o vídeo, na verdade, podia recriar isso tudo e... e, e eu, a, a, muitas pessoas acreditavam mais, vendo uma imagem atrás, que isto que estava a acontecer aqui pertencia àquela cenografia do que num teatro, normalmente, vê-se tudo, vê-se as luzes, vê-se as bambolinas, Percebe-se assumidamente a falsidade da coisa, ou seja, está aqui uma cozinha montada, está aqui um aeroporto, se for preciso, mas a gente sabe que não é um aeroporto. Há luzes que estão a iluminar o aeroporto, a gente vê a luz a mexer, vê o ator a respirar, vê o ator a falhar, etc. O vídeo é todo preparado, não é? o vídeo não tem esse tipo de, de, de problemas, o, o que está em diferido. E, muitas, e, e nós punhamos muito, muito isso em confronto, aquilo que está a acontecer na realidade, e que está passível de uh, chocar com o erro e aquilo que está ali a acontecer atrás, que já foi visto, já foi remontado, mas também tem erro. Como viram, a gente estava a passar isto e, e aquilo parou várias vezes. Portanto, nós estamos sempre condicionados ao erro e estamos sempre... Uh, é muito difícil fugir ao erro. Há pessoas que acham que o erro é, é poético, eu acho. Eu acho que errar é fantástico. Às vezes é aquilo que mais verdadeiro nós temos, não é? Errar... Errar duas e três vezes na mesma coisa é que pode ser fatal. Uh, não existe mais uh, questões nenhumas? Não? Boa, eu vou Ninguém quer atrever? Falar. Só uma? Ok. Uh, agora, sim, sim. Só falaste um bocado em relação... Uh, a, a todo, to, uh, pronto uh, falaste um bocado em relação a todo todo o desenvolvimento que que foi que, que existiu do povo na, na altura, não é? E preocupaste-te muito com, com o enquadramento em relação uh, ao, ao à era em que nos encontramos agora, não é? Ou seja, houve uma série de alterações a nível tecnológico. E, e se calhar aquilo que eu perguntava mais é onde é que agora o povo se encontra, ou onde é que vocês agora como, como grupo, não é? Que com já o imenso trabalho que desenvolveram, aliás, lançaram agora o, o livro. Sim, o livro é, um, é esse. É um e um onde, é que, onde é que vocês agora se encontram e que, que, que perspectivas é que vocês têm? Não sei. Estou... Okay. Sim, sim. É bem, porque nós, uma coisa que aqui não usávamos era a interatividade, ou seja, nós hoje no, no fazemos cada vez menos espetáculos, usamos menos o palco e. Começámos a fazer uma coisa que não é muito comum e tem muito a ver com o movimento da, da, da, da Fluxos, que faz parte da História da Arte, que era um movimento também que é talvez o mais... Nós temos, muito, nós temos muito a influência dos modernistas do princípio do século, aqueles cafés de Paris onde metiam políticos, arquitetos, pessoas das artes a falar e a discutir o mundo, e depois houve um movimento da Fluxos que de alguma maneira também fez isso. E o Movimento Fluxo era um movimento, na verdade, coletivo. Este trabalho é todo um trabalho coletivo. Eu tenho uma carreira também como realizador, tenho o meu trabalho. Pedro Cabral Santo é artista plástico também. Há muitos, muitas pessoas ligadas às artes, desde o João Urbano na literatura, o António Pocinho na literatura, o Francisco Luís Parreira na dramaturgia. Mas depois temos o Coletivo Pogo, onde podemos todos trabalhar coisas que são comuns e, e, e justamente poder, poder fazer confluir linguagens. Nesse sentido, Hoje ensinamos passos, a última exposição que fizemos, ensinámos um ginásio. Ou seja, as pessoas iam aquela exposição muitas vezes, de fato, treino para se, inscrever na, na, para se inscrever no ginásio, que era uma exposição. E tínhamos outra coisa, portanto, dentro desse ginásio muitas das peças eram interativas. Também tinham um ecrã de vídeo, nada desta forma, não é? Há uma tridimensionalidade hoje que nós trabalhamos a partir do objeto, trabalhamos com pessoas de outras, de outras uh, áreas... Uh, tecnológicas, mesmo pessoas, engenheiros, etc, que criam mecanismos para que essa interatividade se dê. Esse foi o corolário e a consequência normal deste tipo de interação que usámos. Não quer dizer que hoje não a venhamos a usar, porque nós nunca fomos propriamente fascinados pela tecnologia. Eu acho que a tecnologia deve ser um meio, não deve ser um fim. Nós hoje vemos muitas coisas em que a tecnologia nós vemos-a como um fim. No nosso caso, não. A tecnologia é um meio que faz refletir, faz pensar, Uh, dissemina uma estética e, e, e, de alguma maneira, se impõe ao mundo, não é? O nosso objetivo sempre máximo é com tanta gente a trabalhar. Uh, qual é o nosso objetivo? É, é na verdade, impor -se, impor -se um pensamento, poder ser... Acho que há uma coisa que o Pogo tem que é muito... Uh, eu acho que é conhecido aqui nas escalas, o Pogo não é um grupo das escalas, não é? Em Lisboa, que é, realmente temos um espírito crítico, ou seja, somos bastante críticos e isso mantém-se desde sempre. Estes exemplos não, foi, não foram os melhores nesse sentido, mas é um grupo extremamente político e usa a tecnologia de uma forma extremamente política, porque a tecnologia também é uma arma do poder, não é? E nós hoje, ao usarmos, também usamos, tentamos de alguma maneira desmontar uh, a tecnologia e, e, em alguns casos, exemplificar como ela também é a nova arma. Nós temos um filme em que filmámos a manifestação do, do 11 de Março, que é a primeira, que é era o Sócrates, em que pusemos uma criança a desfilar e a criança só na manifestação, que aconteceu em Lisboa, e ela só vê tecnologia à volta. Ou seja, e o filme acaba por ser isso, é a subjetiva dela. Quando ela olha, é só tecnologia máquinas, máquinas iPhones, máquinas de filmar. Como se, de alguma maneira, no caso desse filme, a tecnologia substituísse a polícia. Ou seja, há uma nova rede de vigilância, que é perigosa, e a vigilância hoje é muito audiovisual, não é? E, e, e há certos perigos que hoje uh, corremos, que têm muito a ver com, com o facto das pessoas não conseguirem estabelecer muito bem as fronteiras, por exemplo, entre o público e o privado, quando usamos a, a internet. Por exemplo, há uma grande dificuldade em perceber o que é que é público e o que é, que é privado. Quando tu metes uma coisa no Facebook, essa coisa não é tua automaticamente. No nosso caso, eu acho que nós temos consciência disso e usamos a tecnologia para mostrar que há todo o mundo. Uh, que, com o tempo, ou com consoante as características, zeitgeist, não zeitgeist, é? o espírito do tempo, se pode tornar altamente perigoso. Uh, é isso, a tecnologia é usada dessa forma, como um meio, sempre, não como um fim. Obrigado. Mais alguém? Não? Tá, tá. Uma salve palmas.